Glória a Deus, que a paz do Senhor para você, meu amado, minha amada. Quero compartilhar com você uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, de forma é, simples e superficial, poderíamos colocar muito mais contexto nessa mensagem, mas para que possa responder algumas perguntas de pessoas que perguntam, eu posso beber bebida alcoólica? É pecado beber bebida alcoólica? Na verdade, a palavra de Deus é muito clara quando a gente pega todo o seu contexto bíblico. A palavra de Deus não pode ser trabalhada de forma isolada, textos isolados, para gerar pretextos. Pelo contrário, a palavra tem que ser ministrada por completo. E a palavra de Deus nos mostra muitas passagens que falam a respeito da bebida, do vinho, da bebida destilada, da bebida alcoólica, que na verdade não promove nada, e dos ofícios daqueles que tinham seus ministérios, que esses não podiam colocar nem beber nenhum tipo de bebida forte. Eu quero compartilhar com você, ler alguns versículos e dividir com você, essas Algumas palavras, como eu disse, de forma simples A palavra de Deus diz em Levíticos 10, 8 e 9 de Depois do Senhor, disse Arão vocês e seus filhos não devem beber vinho Nem outra bebida fermentada Antes de entrar na tenda do encontro Senão vocês morrerão É um decreto perpétuo Para suas gerações Quer dizer, a palavra de Deus é muito clara Quando diz que esse decreto é perpétuo Não é para aquele tempo É para ele e para as gerações dele que viriam A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 5 Que nós não devemos embriagar do vinho que a contenda Mas devemos nos encher do Espírito Santo Quer dizer, existem muitas outras palavras que nos mostram E que nos ensinam justamente Aquilo que promove uma pessoa que está alcoolizada Aquilo que o Senhor abomina Aquilo que o Senhor não aceita Olha o que diz a Bíblia em Provérbios capítulo 23 Versos 20 e 21 Diz assim Não andem com os que se enchem de vinho, nem com os que se é, empanturram de carne, pois bêbados e os glutões. Olha que tremendo, a palavra de Deus diz: Não andem com essas pessoas, não estejam com ela, porque são pessoas que estão vivendo de forma carnal, são pessoas que estão vivendo de forma é, errada, equivocada. Paulo diz, tudo me é listo, mas nem tudo me convém. Ele diz: se comer carne escandaliza, então não coma. Quer dizer, a palavra de Deus mostra. Que... Tem coisas que escandalizam o Evangelho E todo tempo o todo tempo A Bíblia nos mostra que nós devemos nos Estar cheios da presença de Deus A palavra nos mostra que devemos se encher Da palavra do Senhor, sermos um povo espiritual Um povo cheio da glória de Deus A Bíblia diz que as obras da carne são o que? Morte, lascivia, contenda é, é, Briga é, Xingamentos, tudo que não presta É obra da carne Mas a obra do Espírito é o que? É vida é, é, é paz Então perceba que quando nós estamos na carne nós estamos distantes das coisas de Deus Porque Deus é espírito, diz a palavra E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Olha o que a palavra de Deus diz é, através do livro de Abacuque Ai daquele que dá bebida ao seu próximo Olha que coisa tremenda Ai daquele que dá bebida ao seu próximo Quer dizer, existem N referências que a palavra nos adverte Repreendendo para que a gente possa de verdade buscar a presença de Deus Em nenhum lugar na Bíblia a palavra de Deus está explícita, proibindo Não pode beber bebida alcoólica Quer dizer, que se pastor, mas se não está na Bíblia, quer dizer que eu posso beber Amados, mas não está na Bíblia, por exemplo Eu quero ser radical aqui para você entender Não está na Bíblia que você não pode usar crack não está na Bíblia que você pode usar é, cocaína. Não está na Bíblia. Quer dizer, são drogas que passaram a existir há poucos anos. Há coisas que Deus nos ensinou através dos seus princípios que nós não precisamos nem ler que ela esteja escrita. Aquilo que é visto, os viciados não herdarão o reino dos céus. Ah, mas eu não sou viciado, ah, mas não tem problema, ah, mas é com moderação, escute uma coisa, se isso não acrescenta, se isso não alimenta, se isso não renova, se isso não desperta, ele, diz, ele destrói, ele acaba, ele faz mal Há quantas famílias que estão destruídas porque dentro dos seus lares tem pessoas com problema com álcool Há quantas famílias quebradas, você imagina agora um pastor, um líder, ele ser procurado para receber uma oração, pastor vem cá, que tal pessoa precisa de uma oração agora de libertação, chega o pastor, estava numa festa, bebendo, e de repente ele vai se deparar com aquela situação, chega lá o povo sente o cheiro de bebida nele, qual é a autoridade que ele terá para abençoar aquela família, ou não é só um pastor? Imagina agora um médico na sua, fistão, na sua função, um obstetra, por exemplo, que precisa é, cuidar do parto de uma mãe e ele não sabe qual o dia que a mulher vai digerar, vai, tá, vai, vai dar a luz, e de repente esse médico está acostumado também é, com o seu ofício, todo final de semana bebe, é, ou de vez em quando ele bebe. Você já pensou se você souber que esse médico vai cuidar de você? Será que você escolheria ele para ser o seu médico? Quando nós temos um ofício, quando nós temos uma vida com Deus, nós não corremos risco de entrar numa limiar e dizer, olha, isso será que isso vai fazer mal? Só um pouquinho só. Quer dizer que se a pessoa só cheirar um pouquinho, ela pode. Quer dizer que ela só beber um pouquinho, ela pode. Quer dizer então que se você só for um pouquinho para o inferno, também você pode. Nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela nos ensina o tempo todo que nós devemos ser cheios de Deus Orar e sem cessar Quer dizer, uma pessoa que ora sem cessar, ela não vai ter tempo para pensar se ela pode beber Uma pessoa que ora sem cessar, ela não vai ter tempo para perguntar se ela está permitida fazer aquilo que não presta a palavra de Deus, existem eles mensagens e versículos que estão separados aqui para compartilhar com você. Mas nós passaríamos aqui, como eu disse, é, é, muitas horas falando e ainda assim seria de forma superficial, porque a palavra de Deus ela é complexa. A palavra de Deus diz que aos líderes, aos bispos, aos pastores, não pode ser dado ao vinho. Quer dizer, toda vez que a Bíblia relata e relaciona-se um homem de Deus, ele tira parte da bebida alcoólica. Quer dizer, você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Ah, mas eu não sou pastor. Ah, mas eu não sou pastora. Mas eu não sou missionária. Não importa... Estou dizendo homem de Deus, não estou dizendo de função Não estou falando de ofício pastoral Ou de pastor ou de, ou de missionária Ou de missionário, não importa Deus, Ele quer que eu e você sejamos um povo Cheio da sua presença É isso que vai nos fazer vencer o mal É isso que vai nos fazer Alcançar promessas e milagres Que estão disponíveis para nós para um povo que é espiritual O que é que o Senhor está à procura, diz a Bíblia? Eu estou à procura de adoradores? Não, eu estou à procura de verdadeiros adoradores? Também não. Ele está à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, Deus está à procura de adoradores espirituais, verdadeiros adoradores espirituais. Não é só adoradores, não é só adoradores verdadeiros, mas é adoradores verdadeiros e espirituais Tome posse desta palavra Para que o Senhor possa encontrar eu e você E nos abençoar Porque quando eu e você nos santificarmos pela palavra Com certeza Promessas e milagres virão sobre nós E nos alcançarão O que, que a Bíblia diz em Deuteronômio? Se atentamente você ouvir minha voz E obedecer os meus mandamentos Que hoje eu vos ordeno Todas as bênçãos virão sobre ti E te alcançarão eu não estou aqui para acusar ninguém quem faça. Eu estou aqui para compartilhar com você o que a Palavra de Deus diz. Para mim, para você, para os meus filhos, para os meus familiares, para os membros do Ministério Revelação Profética, para as pessoas amigas que eu conheço, que bebem ou que não bebem, a verdade é uma só e ela nunca vai ser alterada. Por isso, tome posse. Como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Eu quero que você faça algo. Antes de encerrar esse vídeo, Curta ele, deixa o seu like aí, coloque no comentário a sua necessidade, a sua necessidade de oração. Pastor, eu creio, eu quero receber essa palavra, eu quero ser liberto, eu quero ser é, uma pessoa mais espiritual e cheia de Deus. Nós vamos estar orando por você. Marque pessoas, compartilhe através das redes sociais, faça com que essa palavra alcance muitas vidas e elas possam receber, em nome de Jesus, essa simples reflexão para que ela possa abençoar a minha, a sua